Eu acabei de ver um vídeo aqui onde um consumidor revoltado com a loja de Ciclo, inclusive uma loja que eu conheço aqui, quem mora em São Paulo, na, na Rádio Leste, é, onde ele está revoltado porque ele fez uma compra, não foi entregue, e depois está com maior dificuldade para reaver o, o seu dinheiro, né, ser reembolsado. Então, ou seja, o consumidor vai lá, entra na loja, né, grita e quebra tudo. Eu quero fazer uma, uma análise aí desse episódio, porque a tendência, quando você vê esse vídeo é você imediatamente culpar o mercado e os empresários. Né? Eu não estou dizendo que a loja está certa, a loja está errada, mas eu quero mostrar nesse vídeo, provar para vocês é, por que, que isso acontece. Então vamos analisar racionalmente, sem emoção envolvida. O Brasil, como eu já falei várias vezes, é a centésima economia no ranking de liberdade econômica. Então a gente está muito atrasado aqui, o empreendedor ele não tem liberdade para empreender, ele não tem liberdade para contratar, para demitir, para, enfim, uh, concorrer no mercado. O resultado é esse: não vai ter concorrência. né Na Rádio Oeste você tem a de Cico de um lado e a 6C de outro, são só duas lojas, né? ainda que alguém diga que isso é uma concorrência, não é uma concorrência. Tá? A gente sabe que os empresários são massacrados porque. Eles têm que submeter a impostos, encargos, burocracia, eh, todas as regras aí que o Estado impõe. Ou seja, o que, que acontece no, no final das contas? Com a dificuldade de abrir e fechar empresas, você vai ter poucos concorrentes no mercado. E aí, o, o, o lojista, né, o empresário, ele vai ficar folgado, porque as pessoas, vão, tendo poucas opções, elas vão ter que comprar lá. Ele não vai se esforçar para prestar um bom atendimento. Já que ele não está perdendo clientes, ou ele não corre risco, mesmo com a concorrência que tenha, né, a baixa concorrência, ele não vai é, ter risco de perder clientes. Então, eles se dão ao luxo de tratar o cliente dessa forma, demorar para devolver o dinheiro, deixar o cliente irritado. Porque realmente eles não estão preocupados, eles não estão perdendo vendas. Então, eu vou mostrar um exemplo concreto de uma economia livre, que é o Canadá, e um vídeo aqui do Luiz Nobre, onde ele ele mostra aí como ele foi tratado, né, depois de um ano com problemas lá no, no piso que ele comprou, e simplesmente ele foi na loja e trocaram e reembolsaram, quer dizer, na mesma hora, ou seja, é uma completa diferença. Agora, por quê? Porque no Canadá tem mais Estado em cima do, do, do mercado fiscalizando? Não, é porque lá tem concorrência. Ele mesmo fala isso nesse vídeo. Então... É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de mais liberdade econômica. Não adianta as pessoas falarem assim, ah, é por isso que tem que é, fiscalizar e punir e massacrar essas lojas. Isso aí não vai resolver. Inclusive o Brasil já está farto de uma legislação é, de proteção ao consumidor. Isso aí está até na Constituição, que gerou o Código de Defesa do Consumidor. Que não adianta nada, porque se adiantasse, você não ia ver cenas desse tipo. Né? Vocês lembram quando eu fiz o vídeo da balão da informática? A mesma coisa. Do que, que adiantou o Código de Defesa do Consumidor? Eu tive que fazer um vídeo e depois ainda ser ameaçado de processo pela loja. Ou seja, então esse consumidor, se ele fosse recorrer ao PROCON, ia demorar um tempão para resolver. Se ele fosse ao Juizado Especial Cível, ia demorar anos para resolver. E onde mais ele vai recorrer? Então, Ou seja, se ele depender do Estado, ele morre esperando a solução agora. O próprio mercado oferece soluções. Veja essa notícia. Twitter é 8 mil vezes mais eficaz que o para resolver problemas. Você tem o reclame aqui. Você tem é, diversas formas aí nas redes sociais, né? Inclusive, é, o, esse consumidor fez uso do YouTube, que não deixa de ser uma rede social, é, para mostrar a sua indignação. Então, ou seja, no final, você vai recorrer sempre ao mercado. O que as pessoas têm que entender é a única solução para isso é concorrência. Não existe outro caminho para você ter bom atendimento. Ah, eu desafio aqui vocês a, a, a perguntarem para alguém que mora nas economias mais livres, né, como Hong Kong, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Canadá, o Chile, mesmo os Estados Unidos ah, e todos os outros países do, do, do ranking de liberdade econômica que estão no topo, eu duvido alguém me mostrar uma cena igual essa. Né, duvido. Inclusive nos Estados Unidos já é prática corriqueira trocar. Eu mesmo fui testemunha disso, eu comprei uma câmera de um site nos Estados Unidos, ela veio com um problema, eu comuniquei o fato, eles mandaram outra antes mesmo de eu mandar de volta. Depois eles nem, nem quiseram a, a outra de volta, eles mandaram outra imediatamente. Então, onde isso vai acontecer? Só numa economia livre, onde há muita concorrência. No Brasil, nunca vai acontecer. E como a gente está caindo nesse ranking, então esperem a situação piorar muito mais.